A Franz Rezende começando hoje os assentamentos dos revestimentos da minha casa Espalhei eles no chão aqui já com a junta de dilatação que a gente vai usar, tá? Recuo de 8 cm, porque a moldura vai remontar, ela vai vir em cima do revestimento Ó, Os 3 metros deram aqui, pessoal, Ó, onde tá o lado? Quando a gente vai começar o revestimento, a gente começa o revestimento de uma peça antes do recorte Então, pessoal, a gente deveria começar o revestimento por essa peça aqui, dois. E 27 Fizemos a nossa marcação aqui, pessoal. 2.27. Agora eu dou uma reforçada aqui o Agora é só é, nivelar com o um nível laser. A gente vai fazer isso depois. Você nivela aqui ó, na linha. No risco, em cima dessa linha preta do lápis, ele já vai me dar os outros dois cantos.